Comecei a trabalhar como menor aprendiz num centro automotivo e acabei fazendo carreira nessa empresa. Fiquei nessa empresa por 20 anos, aproximadamente. E quando eu tinha 22 anos de idade, eu percebi uma oportunidade para trabalhar como mecânica. Mas naquela época, eu fui pedir para o meu chefe imediato se eu poderia ocupar, pleitear aquela vaga, eu recebi um, um não sonoro, assim. Ele falou, não, não faz nenhum sentido e tal. Você é mulher, como é que você vai trabalhar como mecânica? E aí, na medida em que eu insisti, ele ele deixou eu fazer um teste. E aí eu me recordo que quando eu entrei na sala para receber o meu primeiro treinamento como mecânica, a primeira coisa que o instrutor falou foi: Pô, "Moça, você está na sala errada. A sala de treinamento para assistente administrativo é aqui do lado", assim. Eu falei, não, estou na sala certa, é aqui mesmo. Aí eu acabei ocupando efetivamente essa vaga. Eu atuei, coloquei a mão na graxa, a mão na massa. Tinha um clientes que chegavam na oficina e quando eles percebiam que era eu que ia dirigir o carro para ouvir um barulho ou para fazer algum procedimento, eles ficavam meio com o pé atrás, assim, ah, mas não tem nenhum mecânico para fazer ou é você mesma que vai dirigir. Então existe bastante preconceito e aí, obviamente, você pensa em desistir. Você fala, pô, isso não é para mim mesmo e tal. Mas eu sempre olhava assim, pô, o que eu quero, né, como objetivo de vida? E aí isso me dava estímulo e energia para continuar. Eu queria, de alguma forma, fazer um trabalho que envolvesse uma devolutiva do que eu tinha recebido dessa empresa para a sociedade. Em 2010, eu comecei a dar aula dentro da Fundação Casa, para os menores infratores. Eu levava um conteúdo motivacional até então. Mas um dia deu um start, assim, deu um clique. Eu falei, pô, tem meninos aqui na Fundação que tem recuperação, e de repente eu posso levar um pouco do meu conhecimento de mecânica para esses jovens e possivelmente incluí-los depois no mercado de trabalho. Só que lá não tem um ambiente que você consiga exercer a parte prática, era informações teóricas. Mas quando eu olhava, assim, aqueles meninos, e existia brilho nos olhos, eu comecei a sentir que eu podia mudar a vida de alguém fazendo o que eu mais amo, foi quando eu falei, pô, acho que eu quero viver disso, assim, esse é meu propósito, e aí eu tirei. Um projeto dentro da fundação aluguei uma sala aqui no centro de Campinas bem pequenininha mandei grafitar na parede escola do mecânico e para minha surpresa começaram a aparecer pessoas que queriam comprar o curso e aí eu falei uau isso pode ser um negócio procurei o Sebrae fiz meu primeiro plano de negócio para entender um pouco como é que se sustentavam os números se realmente a minha ideia parava em pé percebi que era viável aí eu vendi um Ford Cavaleiro que eu tinha que eu não tinha grana prestei um dinheiro do meu pai e montei a primeira escola do mecânico, eu digo assim, né, que era uma parte no estacionamento e uma parte teórica numa sala alugada aqui. Hoje aí a gente está espalhado em nove estados brasileiros, nós temos 34 unidades da escola do mecânico. Hoje a gente capacita, é, forma, recicla profissionais para esse segmento, que eu costumo dizer muito aqui, né? É, o que vale pra gente, de verdade, assim não é só quantos alunos a gente consegue formar, mas quantos alunos a gente consegue empregar e estimular o empreendedorismo, porque eles também são os próximos geradores de emprego, né? Quando eles montam a própria oficina, mesmo que eles empreguem uma pessoa, já está valendo, né? Em 2022, a gente teve a oportunidade de estimular, de treinar também outras mulheres Junto com o Sebrae, dentro do projeto Mulheres na Reparação, sempre com o objetivo de conectar as mulheres a esse segmento, empoderar, estimular e fazer da nossa história também um espelho, né, um estímulo para que outras mulheres também venham. Que a mulher pode, sim, ela pode fazer o que ela quiser, independente do segmento. E quando se fala no mercado que ainda tão masculino, é, é muito importante esse movimento para que a gente possa incluir mais mulheres e fazer com que elas também atuem. E eu sinto que esse também é meu papel na sociedade, sabe? Que esse é o grande objetivo. Não adianta só formar, capacitar, tem que gerar emprego, tem que gerar renda para elas. Ah, o que eu gostaria de falar para as mulheres é que a mulher pode sim ser o que ela quiser, inclusive mecânica, eu sou prova disso. Então, você tem vontade, não deixa o medo de paralisar e nem a sociedade. Só vai, <risos>